Oi, gente, tudo bem? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, nunca sabemos na internet que horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas muito bem-vindos. Eu estou aqui conversando com a porta-voz do CVV, a Leila Heredia. Ela também é voluntária do CVV de Brasília, onde nós estamos agora. Leila, muito obrigada por nos receber. Parabéns pelo seu trabalho de voluntária. E a gente está no mês de setembro amarelo, que é um mês dedicado à, à prevenção ao suicídio, que é o trabalho que o CVV desenvolve há quantos anos já? Quase 60 anos que a gente está. A gente fala de suicídio quando ainda era mais tabu do que hoje, ninguém falava na década de 60, e telefone é um artigo de luxo, né? Também ninguém usava telefone. Na década de verdade, verdade. 60 anos então de CVV, como é que surgiu o CVV? Os eleveiros surgiu a partir de uma inquietação sobre o suicídio. Ele já acontecia no mundo, as pessoas, era uma questão com muito mais tabu do que é hoje. E aí um grupo de jovens resolveram se unir em São Paulo e falar, vamos criar um serviço. E eles buscaram ajuda de especialistas na área para criar e começaram a fazer esse atendimento ofereceu oferecer um serviço, ao longo dos anos ele foi passando por pequenos ajustes até que hoje a gente é baseado na filosofia, na psicologia humanista, na não-diretividade na é não-diretividade, não a gente não aconselha o outro, a gente entende que o outro ele vai conseguir a partir da fala, a partir do momento que ele consegue expressar todas as dores dele ele vai encontrar dentro dele os recursos necessários para ele saber o melhor caminho, o que fazer, o que deixar de fazer, porque o suicídio é um ato de comunicação. A pessoa não quer morrer, ela quer se livrar daquela dor, uma dor que é insuportável, que é intransponível para ela ali naquele momento. Não é uma questão multifatorial, o suicídio é complexo, não tem como a gente ter uma explicação simplista para o suicídio, mas a gente também não pode fingir que não existe. Todos os dias, 32 brasileiros morrem por suicídio. É um número muito elevado. Muito, gente. 32 mortes por suicídio por dia no Brasil. Mata mais do que muitas doenças. Então, é uma questão de saúde pública que a gente precisa ficar atento. Principalmente quando a ANS fala pra gente que de, casa, de cada 10 mortes por suicídio, 9 podem ser evitadas. A Associação Brasileira de Psiquiatria coloca o um número ainda mais específico, ela coloca que 98% dos casos podem ser evitados, desde que a pessoa tenha um apoio adequado, no momento certo, na hora certa, da maneira correta. Uhum. Olha, é, esse ano especificamente de 2019 foi lançado o telefone nacional do CVV, que é o 188. E muito se fala, então, ligue para o 188, peça ajuda. E é claro que é isso que as pessoas que precisam, que querem desabafar, precisam fazer e devem fazer. Mas existe uma questão muito importante que pouca gente fala. A falta de voluntários. Eu soube que a quantidade de pessoas que liga procurando ajuda é infinitamente maior do que a capacidade que vocês têm de atender, porque não tem voluntário. Sim, é, nós temos voluntários somos cerca de 3.200 no Brasil, só que o nosso número de ligações aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, em 2016 nós atendíamos cerca de 1 um milhão de pessoas, em 2017 passamos a 2 milhões, ano passado atendemos 2 milhões e meio, e esse ano, a estimativa de chegarmos a 3 milhões. Então, é um número muito expressivo. Quando a gente fala disso, não é uma, uma questão da gente ter orgulho desse número. Claro. De, né, esse fato de um Mas trabalho. é uma estatística, né? Isso. Não. É, é para mostrar que quando a gente oferece um espaço de acolhimento, as pessoas buscam. Então, de fato, elas precisam, elas reconhecem que elas precisam falar sobre as dores dela. Então, elas buscam o serviço e, nesse sentido, a gente precisa, sim, de ampliar os esforços, de termos mais voluntários, e para ser voluntário do CVV, a pessoa deve ter mais de 18 anos, pelo menos 4 horas e meia de disponibilidade por semana. Ela pode entrar no nosso site, cv.org.br e se inscrever lá, informando a cidade que ela quer ser voluntária. Se possível, ela também pode falar, se ela quer atender pelo telefone, por chat, pessoalmente, por e-mail. Ah, então tem essas várias formas, e né? a gente acha que é só o telefone, então, então você pode mandar um e-mail, você pode ir pessoalmente a alguns postos, isso, né? Isso, nós temos mais de 100 postos espalhados pelo país. Chat na internet isso, também. Isso. a pessoa ah, pode acessar por chat, por e-mail, que são inclusive duas formas muito usadas pelo público mais jovem. Então, a pessoa pode ligar 188, a gente, onde a gente tem o maior número de voluntários, onde a gente atende 24 horas, então a pessoa pode ligar para lá, só que a gente precisa de mais voluntários. E um outro ponto também de prazer voluntário, além dos 18 anos, das 4 horas e meia, é passar por um treinamento. O treinamento é gratuito, o próprio CDV oferece, e nesse treinamento a pessoa vai aprender como ouvir, como que essa escuta é empática, ou seja, essa escuta de se colocar no lugar do outro, de não aconselhar, de guardar o sigilo, de não julgar, porque a gente julga o tempo todo, faz parte da nossa natureza. A gente critica a forma do outro se vestir, a forma de falar, a forma de se portar. a gente faz parte da natureza, mas como não julgar o outro? Como estabelecer essa conexão para que ele se sinta respeitado, acolhido, compreendido ao ponto de compartilhar aquela dor que para ele é intransponível além momento? Inclusive, não é todo mundo que pode ser um voluntário do CVV, né? É, tem muita gente que fala assim, ah, mas você é tão otimista, não sei o quê. Tem até uma meio que brincadeira, vai ser voluntário do CVV, né? Porque você é uma pessoa otimista para frente e tal, mas não é bem assim, né? É necessário haver uma estrutura, um preparo, um curso, e no próprio curso a pessoa pode identificar se está apta ou não. Sim, tá. muitas vezes ao longo do curso a pessoa vai percebendo ali, se, tem vontade, de fato, é um voluntariado muito específico, digamos assim, então a, pessoa, a própria pessoa vai vindo ali. Porque doar, a gente não doa, a gente diz você vê que a gente não doa o que sobra da gente, a gente doa o que a gente tem. Então a gente partilha nosso tempo, que é uma das coisas mais preciosas nesse mundo que corrido que a gente vive. Então a gente partilha o tempo, que é uma coisa genuína, que é uma coisa especial pra gente. E a atividade voluntária, o é do sol, ela tem que ser prazerosa. Não adianta eu me oferecer, eu me doar, se eu me sentir bem com aquela doação. Eu tenho que gostar daquela atividade que eu estou me doando. Né? Mas eu, eu, assim, eu, eu acho que é mágico, na minha, na minha percepção, né? eu sou voluntária há oito anos, para mim é uma questão mágica, quando você percebe que você estabelece ali uma conexão com o outro, que ele abre as portas mais íntimas do ser dele, para compartilhar com você, tudo aquilo que para ele é tão difícil, é um sofrimento tão ansioso em você, Isso, né? exatamente, ele compartilhando ele, generosamente, dividindo com você as dores, ele estabelecendo uma relação de confiança total, integral, e às vezes quando a pessoa desliga, ela vira, nossa, obrigada por você, parece uma bombarde, né? Confirmos. Mas é uma coisa fundamental, porque não é simplesmente você ouvir, ouvir com respeito, ouvir aceitando, ouvindo de uma forma sigilosa, sem julgar, permitindo que o outro seja o que ele é, né? permitindo que ele seja autêntico, ao extremo, fale de fato com o que está doido, e que às vezes mesmo para ele não está tão claro. E que no próprio ato da fala, ele vai se percebendo, ele pode estar... Só de falar, a ficha isso, vai caindo, isso, né? Isso. É, só de desabafar. Isso, porque às vezes quando liga, é tanto sentimento ali junto, é angústia, solidão, é tristeza, tanta coisa, né? Sentimento de rejeição. Então, às vezes a pessoa está ali num caldo de emoções, digamos assim. E, à medida que ela vai falando, ela vai depurando aquilo, ela vai entendendo melhor, de fato, o que está machucando, o que está angustiando. Agora, Leila, você falou de gostar do que faz, né? O Ser voluntário do CVV passa uma imagem também de uma pessoa que enfrenta situações muito difíceis, que é um trabalho que pode ser deprimente para o voluntário, que ele pode sair mal. Isso, de fato, acontece? É um voluntariado, muitas vezes, intenso. É, então, você lida com a dor do outro, você lida com o sofrimento do outro, né? mas nós do CVV, a gente também acredita que o outro, ele é o responsável pela vida dele, ele é o senhor dele, né? tanto que a gente fala que a gente não impõe esse apoio. A pessoa tem que querer esse apoio. Então, ele é de fato intenso, ele é um voluntariado muito específico, é, é um caminho assim para você apoiar o outro e também você se percebe nas suas emoções, você passa a se conhecer um pouco mais, mas assim, é, às vezes existe assim, essa, essa justificação que é uma coisa triste, que é uma coisa deprimente, não é, não é, porque assim, é, você está ali com o outro e você percebe que na fala o, o outro consegue melhorar, ele consegue se ah, sentir, se às vezes, até no, de, no decorrer da ligação, você percebe a mudança na respiração. A pessoa vai se aquietando e ela vai percebendo ali aquele estado, às vezes, de ansiedade. Às vezes, a pessoa liga e ela não fala uma palavra. Ela está chorando ali. E ela, no silêncio, ela melhora. E ela desliga. A gente não sabe o que levou ela a ligar. Mas ela desliga e fala, olha, obrigado. Porque a barreira do corpo, a distância física, nesse momento, ela não faz dando sentido. Hum. A pessoa percebe que, de fato, tem alguém ali do outro lado da preocupado com ela. Então, é quase como se a gente segurasse na mão do outro e falasse eu estou com você, como que eu posso te ajudar? O hum. que, que eu posso fazer? Como é que você está se sentindo? Como vai acontecer? Caso, às vezes, que a gente ouve uma pessoa falar, nossa, ninguém nunca isso. Como é que eu tô? É, nós somos uma sociedade muito cuidosa, né? A gente faz muito barulho, a gente... A gente está correndo o tempo todo, a gente tem que dar conta do trabalho, das pressões domésticas, das nossas atividades com filho, com marido, com pais. Então, a gente vive nessa turbulência às vezes. Então, às vezes é difícil mesmo a gente parar. E, às vezes, até na tentativa de ajudar, a gente meio que atropela o outro. vamos sentir um pouco sozinho. Eu tive um problema sério em casa, angustiado, ah, você sabe que eu também. E aí você já engana, Já puxou tá para você assim. a coisa, Exatamente. né? Exatamente. É, e é. aí você já passa pra lá sobre você. Ou então a pessoa vai, vai voar também nessa angústia e diz, ah, covarde, é você tem uma família tão legal, nossa, emprego ótimo, sua família te ama, te adora. Você já também Isso. fez pouco caso da do, do, do, do angústia dele. É, é como você desqualificar. O que ele está sentindo. Então, isso dificulta que ele continue falando. Se meu amigo, aquela pessoa que eu gosto tanto, eu não me entende, isso é realmente bobagem, eu não é possível mais para nada, não faz sentido a minha existência, eu estou mais atrapalhando que ajudando, eu sou é um peso para os outros. São é, é, pensamentos que passam a invadir. A pessoa ali e ampliar essa dor dela que já intensa. São dicas ótimas, né? Você vê essa questão realmente de ser um amigo que chega para contar alguma coisa para você, olha que, que importância que isso pode ter para ele, que muitas vezes, como a Leila está falando, passa despercebido para gente. Para ser um voluntário CVV é entrar. No, no cvv.org, como é que se faz? Sim, isso entra é no cvv.org.br, informa a cidade na qual você quer ser voluntária, isso é importante para a gente já identificar onde ela vai fazer o treinamento. Então, como é ela vai passar por esse treinamento gratuito? Dura quanto tempo o treinamento? Como mais é ou que é? menos dois meses, tá. mais ou menos isso. isso. Uma, uma vez por semana, uma, ah, é presencial. presencial? É presencial, claro. Então, a pessoa vai passar por esse treinamento, vai compreender melhor como ela pode atuar do outro lado da linha. Então, E a partir daí, ela precisa estar segura, ela precisa estar bem, ela precisa estar confiante. Ali, ela passa a ser um voluntário. Inicialmente, ela vai ser acompanhada por um voluntário mais experiente. E aí, é o processo que a gente chama de estágio. E aí, depois dessa fase, ela vai passar a atuar sozinha. E uma coisa que eu acho que é importante é, falar é que essa rede de apoio, essa rede de prevenção, ela pode ser feita por qualquer pessoa, qualquer um pode ajudar, qualquer um pode é, é, estar com o outro, ouvir, acolher. Por isso que informar é fundamental, porque a gente vai passar a entender e quando a pessoa está isolada, passou de, parou de fazer coisas que antes eram prazerosas. Está com alterações do apetite, no sono, gostava de alcinho não mais, ia caminhar não mais, saia com os amigos não sai mais, então passa a emitir sinais que talvez alguma coisa não esteja muito bem ali com ela. Então, profissionais de saúde, familiares, é, educadores, amigos, é, o poder público, todos podem atuar nessa rede de produção que o CDB participa, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Mas cada pessoa, na um da personalidade, vai se sentir mais à vontade para buscar o Para a gente estar tá atento a isso. Leila, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo seu trabalho como voluntária. Parabéns ao CVV, que certamente né, já salvou tantas vidas, é, mesmo sem saber né, o resultado final daquela conversa, mas certamente muitas tiveram mesmo, tiveram um sucesso. Obrigada. Obrigada a você Tudo pelo de bom. espaço. Imagina. E se você precisar, ligue o 818, acesse o cbb.org.br e pode ter certeza que ela vai ter sempre um voluntário disponível, 24 horas por dia, com sujeito, sem julgamentos, com total anonimato. Pronto para te ouvir. E seja um voluntário. Se você se acha apto para isso ou se você quer saber se poderia ser um voluntário, inscreva-se, faça o curso sem compromisso nenhum, é gratuito, como a Daniela falou, e se você de repente no meio do caminho achar, olha, não, acho que isso não é para mim, ok, sem problema alguma, mas está aí uma boa opção para você que pensa em ser um voluntário, ser um voluntário do CVD que está precisando de ajuda. Muito obrigada, um beijo para todos vocês, até a próxima semana.